matéria para fazer um diamante por exemplo um, uma pessoa por exemplo daria um diamante aí entre 0 e 30 pontos e então eu queria mostrar aí para os amigos que as variônicas realmente ela pega uma pessoa enterrada se a pessoa tiver enterrada o cabelo tiver ainda junto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 E outra, eu já achei local aqui que ela cruzou tão devagar que eu car car carculei 150 metros. Então, aí o pessoal que pretender adquirir ela, entra aí no contato aí, o número tá embaixo do vídeo aí. Vou deixar, o contato tá aí embaixo, aí o pessoal entra em contato.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 paisaia, a parte, a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo